gravando boa noite ai caralho boa noite galerinha estamos indo cá pra casa descanso laranjinha eu descanso e hoje é dia vinte e três Espera de São João, festa no Nordeste, muito comemorada. Salvador, nem tanto eu acho, mas. Mas é, veja que tá o deserto, né? Ai, bom, porque estamos com a Twister? Bom, sábado. dá pra ver aqui a mão ralada? Sábado sofremos um leve acidente. Aí, a nossa bonita foi avariada. Vou colocar umas fotos dela. Ah, não, né? Acho que só tem duas mesmo que eu tirei. É, vocês se segurem aí porque estão errados. Fotinha aí da, da land como ficou no chão <risos> e sem a cara. sorte, tava com a jaqueta. A bota booterrier aguentou o tranco muito bem. Tava de calça jeans. Porra, primeira semana usando a calça. Calça boa também, velho. A calça nem rasgou. Olha, eu odeio esses caras que parar aqui, velho. Olha, um dia eu vou ter um trator, um caminhão, que eu vou sair empurrando a gente, Meu Deus do céu. Por isso que eu não posso ter carro, velho, que eu... Eu vou foder muita gente, velho, com carro, velho. Que eu vou ver que tá errado e eu não vou aliviar, velho. Apesar de andar de moto e fazer coisa errada... Porra, mas... Ser de moto, você só se fode, só você, você não vai foder ninguém. Inclusive, a minha queda foi... Foi o seguinte... Olha a fumaça, véio. Vamos andar devagarzinho aqui, começando. Em frente à Igreja Universal do, do Guatemala tem um, um viaduto. E no final desse viaduto, à esquerda, tem um ponto de ônibus. Então, o pessoal costuma atravessar na frente desse viaduto, atravessa esse viaduto, é é um lugar que não tem sinalização, não tem nada. Então assim, o pessoal às vezes alivia para não levantar esse estilha da puta. Daí que acontece? O cara aliviou para alguém passar. Vinha a mulher atrás dele, nossa, puta massa. Vinha uma mulher atrás dele com um Etios pré-ABS bateu, pegou, pra, travou. Porra, velho, eu vim atrás. Eu vinha com garupa ainda. Um freio de uma moto a disco não é igual a um freio de um carro ABS. Não tem comparação, não tem comparação. Aí eu segurei o máximo que deu, o fundo deslizou, caiu pro lado, mas não teve jeito, eu bati, acertei o retrovisor, retrovisor o, quê? o A lanterna traseira direita dela, quebrou obviamente, só que bom, o estrago dela comparado ao meu não é nada. E assim, a culpa foi porque A abençoada foi A travessão de não deve Assim, ela colocou em risco a vida dela e, e a minha E a da minha garupa Mas enfim Acho que a prefeitura tinha que tomar uma Uma, uma posição e tampar aquilo ali para não o pessoal atravessar e não adianta a campanha educacional, não vai rolar. Tem que ser fechar, tem que ser fechar ali para não permitir mais que o pessoal atravesse. Bota naquela cerquinha. Porque se der brecha a gente faz errado. tá amanhã... amanhã não, amanhã é 24, né? Então eu vou ligar na quinta-feira para oficina. Eu levei lá em Gago, no Pau da Lima, tá lá minha bichinha hospedada, no, na clínica. E vamos ver aí qual vai ser o estrago. Eu falar com vocês de outra coisa, mas eu não lembro. Bom, era o que? Relato da, da queda, do acidente. Acho que sobre o sentimento de São João, não é muito bem na minha cara não falar sobre isso, mas vamos lá. É uma festa que eu até gosto, gosto, gosto, gosto, gosto muito, eu adoro essa época. Como é que cada vez eu tô mais enfurnado no trabalho, então cada vez menos eu curto. Não, mas agora que eu parei de beber, então... Até o próprio meio festivo já, já me incomoda. O pessoal bebendo, é... Eu não gosto. Nem do, nem do cheiro, assim, já, já, já me incomoda. É, amigão, eu, eu sou extremista. Eu falei, parei, parei. Parei e, e, assim, é uma restrição que se voltar me incomoda. Vai me fazer mal. Muito mais do que antes. Então... Tamo aí, a curtir em casa, eu tava até pensando em, em o que estudar amanhã. aí são dia de São João, estudar. Mas é a nossa vida, né? Saí de lá agora, configurando um frinais. -nice. Aí tem lá um servidor, tô montando ele como storage, ele tem 16 discos size. Cada um de 15 mil giros, 300 gigas. Aí fiz lá um arranjo com... RAID 6 usando 12 discos e um disco de hotspare. O legal do RAID 6 é que eu posso ter no meu arranjo até dois discos danificados. Ou seja, pode dar pode dar pau em dois discos. Se der pau em dois discos... Ah, eu coloquei dois hotspairs. Verdade, é bem lembrado. Então assim... Desses 12 discos, dois podem queimar. E automaticamente outros dois vão entrar em ação para não deixar o servidor parar. Ele vai entrar em rebuild. Porra, não é nada. Vai reconstruir o raid. E tudo volta ao normal. Ou seja, eu posso ter uma. Pra me fuder eu preciso de quatro discos queimados. Que aí. Quando você tem um ambiente protegido, atrás de no-break, essas coisas, é muito difícil isso acontecer. Bom, acabamos nos estendendo. Vamos dar uma olhadinha lá dentro da plataforma, né? E é isso aí. Mas eu não ia estudar sobre frenésia, não. Eu ia estudar sobre outra coisa. É, diga-se de passagem, também não lembro. Mas íamos ai ah, que seria não sei já fumaça já fogueira é fumaça viu Eu lembro da minha infância que eu tinha problema respiratório. Chegar nessa época era certo eu ir no posto de saúde, tomar três injeções e depois ir para casa. Todo ano, todo ano, sem exceções. Três injeções e vai para casa. Então assim, meus São João eram muito reprimidos. tem esse sentimento de curtir São João reprimido aí porque eu passava adoentado. Enfim, agora estou curado. E me falta tempo para curtir. Ó, oh, karma. Bom, galerinha, chegamos aqui. Vamos agora nos despedir. E. Até o próximo videozinho. Valeu!